essa raridade, um projetor de 16mm em pleno funcionamento e eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para Matheus Figueiredo, que ele é um inscrito aqui no canal, está curtindo e ele tem um canal aqui no Youtube, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição a minha amiga Andriele Marques que segue ontem nos cinemas nas redes sociais e curte bastante coisa, e o meu amigo cantor Marcelo Soriá ele também tem um canal aqui no Youtube com músicas lindas, vocês podem dar uma olhadinha clicando aqui na descrição do canal dele e caso você não seja inscrito aqui no canal não precisa nem parar esse vídeo dá aquela subidinha na tela e aqui ó no botãozinho à sua direita clica em inscrever-se ativa o sininho para ficar por dentro de tudo dá aquela curtida cinematográfica e siga ontem nos cinemas nas redes sociais e claro pega pipoca o refrigerante o ingresso de cinema e vem comigo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 colocar o projetor em funcionamento tem aqui uma colinha e eu vou mostrar para vocês as características técnicas dele, então o modelo é RCA 400 foi fabricado pela RCA em 1949 pessoal, a voltagem dele é 110 volts e ele lê filmes com som óptico e também magnético a lâmpada dele é de 200 e pode ir até 1000 watts, no caso esse projetor foi adaptado para uma lâmpada da Bipino, que é mais recente Que acredito que quem me vendeu esse projetor deve ter feito essa adaptação para poder usar agora, porque eu acredito que a lâmpada original dessa máquina já não é mais fabricada, apesar de existir algumas lâmpadas para projetores, mas acho que eles acharam mais seguro adaptar para conseguir enfim ter uma longevidade maior mas a imagem não tem alteração nenhuma em termos de qualidade as lentes as lentes são de 2 polegadas f 1.6 a capacidade de leitura dos filmes no caso desses rolinhos aqui são de até mil pés, que aproximadamente deve dar 55 minutos de filmes. Aí você me perguntam, ah, 55 minutos de filmes, o filme é maior. Sim, pessoal, os filmes vinham em partes. E, no... e às vezes os filmes eram montados tudo num só, num rolo só, ou eles usavam duas belezinhas dessa. Quando acabava um, iniciava o outro sincronizadamente. Era um terror, mas é nostálgico. Ah, acredito que os cinemas adaptavam isso para um rolo só, eles montavam tudo junto e junto e passava o filme uh, inteiro ele projeta filmes em 24 frames por segundo né é o padrão do cinema no modo sonoro e em 16 frames por minuto por segundo, no mudo caso, no filme mudo também projeta filmes mudos. A saída de áudio tem 10 watts com menos de 5% de distorção. Ou seja, eu não tenho os alto-falantes originais dele. Claro, ele é mono, eu não tenho a caixa original, mas ele tem uma saída aqui P10 que eu adaptei para essas caixinhas de som multimídia que eu vou botar para vocês só ouvirem o som. Dos filmes, eu tenho aqui esse rolo aqui, que tem um tipo de um documentário, algumas parece alguns... algum material jornalístico aqui, uh, também é sonoro, material brasileiro, e esse outro rolo aqui são rolos de... Comerciais, pessoal, comerciais antigos. Eu vou colocar esse aqui para vocês verem o funcionamento da máquina e em seguida eu vou mostrar para vocês aqui propagandas muito nostálgicas da Todd. Tem o um Moacir Franco, tem gente famosa aqui. Eu vou mostrar pra vocês: isso aqui é material muito raro. Então, claro, se, olha, vale a pena pessoal. Vale a pena se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, não precisa nem parar esse vídeo. Dá uma subidinha, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dar essa curtida cinematográfica Olha pessoal, não é canal, que qualquer canal que oferece uma maravilha dessas aqui pra vocês Então chega de papo e vamos mostrar, vamos começar a carregar o projetor Primeiramente eu vou carregar esse que eu falei para vocês que é um documentário Os filmes, eu vou tirar aqui pra vocês, eles vêm aqui nesse rolo E normalmente vem uma fitinha aqui para não soltar o filme e ficar perambulando para lá e para cá. Isso aqui não sei quanto tempo, mas não é muito tempo de comercial que tem aqui. Vocês podem ver esse encaixe aqui. É só fazer o um encaixezinho quadrado, ele dá um clique e ele está pronto. E o que, que eu tenho que fazer aqui agora é tirar essa etiqueta daqui. Eu tiro essa... Nem é uma etiqueta, na verdade é uma fita crepe que eu coloco e vocês veem que o filme já soltou. Aqui o filme, vocês podem ver cada quadrinho aqui Pro movimento, então vamos carregar esse maravilhoso projetor para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês aqueles comerciais. Pessoal, isso aqui não sei se tem direito autoral envolvido, mas eu vou colocar alguns trechinhos só para ilustrarem e vocês verem como é que é a magia desse pedaço de celuloide em movimento e com o som também. Então é a mesma coisa do outro. Ele já está sem uh, o selim, sem a etiqueta. e Ele já está pronto aqui. Vocês podem ver aqui no rolo que tem o... a identificação do laboratório. Que no caso é Rex Filme. Quem conhece o laboratório, para mim, esse, esse mundo dos 16 meninos, para mim é meio obscuro, que eu não conheço uma coisa, eu sou só sou fã. E aqui já tem a parte inicial, que é a guia que vai, que a gente vai colocar aqui no projetor. Então, começando aqui a mesma coisa, encaixe aqui em cima até ouvir esse cliquezinho aqui. Peraí, aí, encaixou. Agora a gente pega esse pedaço de filmes e vamos alimentar. Um pé de morango para você, pede o culpa para você, pede o tamanho da mãe para você E daqui é seu padre Pedro da Nuna para você O mesmo pé de saber faz qualquer brincadeira ficar de bom gosto então, Ih, uh, mas usar tudo isso para lavar? Isso tem, outro jeito? Tem, novo Viva 74, o único condensador, exclusivo na quantidade certa. Mais branco é impossível, quer tá ver? Essa metade é a senhora lavou só com Viva 74, essa outra com a senhora aqui. Qual está mais branca? A do Viva 74. A outra volta para o canto. Riva Setembro e Guassa, mais branco impossível. O que vocês acharem dessa beleza aqui em pleno funcionamento, coloca aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui ainda no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se tiver um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!